É, estou aqui nesse momento para falar um pouco da, da minha história, que também não deixa de ser um pouco a história da ANEL, porque estou aqui desde o início, né? aliás, até um pouco antes, que eu pertencia ao DENAI, Departamento de Águas e Energias, que foi o órgão sucedido em tese pela agência. Né? Mas naquela época, quando fomos, entramos na ANEL e iniciamos o nosso trabalho, não tínhamos a mínima ideia de que existia no setor. Depois fomos é, a campo, né, aí, do, como diz, do Iapó, que é o Chuí, né, e de leste a oeste, saber o que tínhamos, o que não tínhamos, o que operava, o que não operava. E, então, a gente foi fazer um levantamento do que o setor elétrico tinha e o que... É, funcionava e o que não funcionava. Então foi um inventário geral do setor elétrico, na parte de geração de energia. Numa fiscalização nas usinas da Serge que eram as usinas do estado do Rio de Janeiro e da Light, é, chegamos à conclusão que deveríamos apenar os agentes e daí, como faz? Quem assina os os termos de notificação, então é, teria que ser um funcionário público, servidor público, então foi aí que eu e o Paulo Richard assinamos os dois primeiros TNs da agência. Instruir o agente a penar em último caso, eu acho que isso é, é fundamental, isso eu estou vivendo hoje, numa fiscalização que eu fiz recente. O que, que eu faço? a gente tem tá, uma série de coisas que precisa fazer. Eu, eu lavo uma multa para ele e pronto? É isso? É isso que a gente quer? Ou quer que ele recupere a sua usina, que ele faça o que é preciso, que ele implante o, o plano de ações emergenciais? Enfim, que ele melhore o seu empreendimento com essa melhora do empreendimento. Ele vai nos servir melhor, vai servir melhor o setor elétrico, vai ser bom para todo mundo. E apenar realmente só quando não é o último caso quando o agente não corresponde né gostei sempre muito de ir a campo porque eu acho que você vendo a teoria e a prática você vai aplicar a teoria e ver a eficiência dela e muitas vezes você traz da prática subsídios para você fazer a teoria ou seja fazer regulamentação né? agora sim fato que me marcou muito nessa viagem foi um lugar que todo lugar lugares já chegava muita pobreza, muita falta de estrutura, muito escolas, é, um banquinho debaixo de, um, de, um, de uma árvore ou de, um, de uma cobertura lá de, de palha. Né? E um dia viajamos durante oito, seis horas de barco e chegamos a uma localidade chamada Novo Céu. Me emociona até hoje. Porque a hora que eu desci do barco e pisei no chão, eu chorei até acabar a fiscalização. Que emoção! Em plena mata amazônica, mas um lugar arrumadinho, escolas bonitinhas, bem feitas. Agora eu te pergunto, por que, que esse lugar chama Novo Céu? Alguma coisa tem, né? um é assim, um lugar de uma espiritualidade fantástica então isso me marcou Eu nunca mais esqueci porque dentro daquela mata tem verdadeiros paraísos né? verdadeiros laboratórios que a gente encarnado ser humano aqui a gente não consegue imaginar o que acontece né? mas a gente sabe que a as melhores e mais puras energias, só se pode obter num lugar desse, né? Então, assim, foi, esse é um fato que me marcou nessa vida profissional da ANEL, quando eu visitei o novo céu. O trabalho aqui é, nunca me causou, como se diz, desestímulo, né? O trabalho em muito pelo contrário. Continuo ainda com o mesmo pique, com a mesma vontade, com a mesma determinação, continuo viajando, fiscalizando e assim pretendo ir até quando puder, né? até quando deixarem.